Eu tô mostrando minhas é, noias. Eu tava ali agora comendo. Eu digo, imagine se o pessoal visse eu lambendo meu iogurte quando eu termino de comer. Aí é assim: é que toda vez que eu termino de comer um iogurte, eu tenho que lamber o pote. Eu termino. Eu posso estar na casa de quem for, mas aí eu tenho hum, que lamber o pote do iogurte. Se não, é como se eu não tivesse comido. Aí eu digo: que é? Eu vou filmar isso para o, pe... <risos> o pessoal ver as doidices da, da gente. É, e quando eu termino o iogurte, se tiver uma sobremesa assim, e que eu terminar, eu, eu limpo o prato todinho. Fico limpando o prato. Mas isso pode ser num restaurante, pode ser num, na casa das pessoas. Quando eu chego na casa das pessoas, aí eu faço bem devagarzinho. Eu começo somente, assim, um pouquinho de nada. Aí daqui a pouco vou fazendo tudo, sabe? Pronto. As doidices, minhas doidices. Minhas noias. Não, não é noia, não. É, é neuro. Neurose. Neurose, né? Outra coisa que eu adoro é estourar as bolinhas de saco de proteção. Quando eu estiver fazendo isso no cantinho, tranquilo, olha, não me perguntem nada, não me atrapalhem, porque eu não estarei disponível. Fico até terminar. Eu pego uns pedacinhos pequenos para não passar muito tempo. E fico só estourando, estourando. Não tem coisa melhor no mundo, minha gente. Olha mesmo. É bom demais. Quando os pacotes chegam, eu guardo, eu escondo para mim. Boto no cantinho, porque quando eu estiver precisando, Outra coisa também, outra, outra doidice, outra noia, é, é batom. Se não for batom, é esses esse stickzinho. Pra botar na minha bolsa. Tem todo bocado de todas as cores, em todas as bolsas vocês vão encontrar um batom. E dentro de casa, por canto, eu boto um batom. <risos> Porque eu, eu percebo imediatamente, se eu não eu saindo de casa, se eu não tiver batom, é como se eu tivesse nua. Aí eu sinto imediatamente alguma coisa de, de estranho. Aí imediatamente, batom por todo canto, dentro do carro, por todo canto onde eu vou. A mesma coisa é com os relógios. Tem que ter relógio, não sei quantos. É uma coisa mesmo, viu minha gente? <risos> Outra coisa, quando eu lavo minhas mãos, normalmente aqui tem uma toalha, que é para todo mundo se servir, né? Aí eu não gosto de me enxugar com a mão de com a toalha de todo mundo. Aí eu escondo uma aqui, tá vendo? Tem uma aqui escondidinha atrás do meu roupão eu escondo que eu me enxugo com ela, <risos> somente a minha, não gosto de me enxugar com a toalha dos outros. Tem uma minha escondidinha ali para ninguém ver. Vocês sabem porque a toalha de banho, a toalha de mão fede quando a gente utiliza uma semana, duas, fica fedendo? É porque a mistura de água, porque a... a a toalha foi feita para enxugar, né? a função primeira da toalha é de enxugar, aí fica aquela toalha úmida, misturada com a, a pele da pessoa, porque a gente se esfrega, e a pele fica, o resto de pele escama, desescama e fica na toalha. Aí dá aquela mistura bem legal, sabe, <risos> que com o tempo fica cheia de germe a toalha. Aí por isso que ela fede, a água misturada com as escamas da pele da pessoa. Normalmente a toalha foi feita para enxugar somente a pele limpa e finalmente com o tempo ela fede. Oi gente, eu vim mostrar a diferença, porque ainda agora no meu, na minha história de orgulho eu fiquei noia, nervosa não sei o que, não sei o que lá, neurose. Aí eu vim mostrar a vocês a diferença. A paranoia, não sei se vocês estão vendo, dá para ver direitinho? A paranoia, ela faz parte da psicose, né? E é uma doença grave, onde o sujeito, ele não é consciente de, de seu problema, ele é completamente consciente, ele é fora da realidade, e um dos únicos tratamentos ainda hoje é o... A, chimica, a química, né? tratamentos químicos, neuroleptique. Eu digo neuroleptique, deve ser neuroléptico. Eu não sei, não sei dizer em, francês, em português. Neu, neuroleptique. E a neurose? A gente tem tudo, uma parte de neurose. Ela, o sujeito ele é consciente. Ele é em contato com a realidade. E uma das soluções para as neuroses, que às vezes é invalidante, é a terapia, a terapia comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Eu ainda não estou lá não, mas quase. <risos> com meus medos de avião, eu estresso enormemente. E também com minhas histórias de barata. Aí cada vez que eu compro a passagem, to, antes eu ia, todo ano eu ia para o Brasil, né? Todo ano eu estava no Brasil, eu passava o verão no Brasil. E agora, eu fico tão estressada, a pressão sobe, é um negócio sério, porque o medo é enorme. Cada vez que eu compro minha passagem, começa a cair um avião. É não sei quantos é avião que cai, aviões que caem, a partir do momento que eu compro minha passagem. É aquele estresse, tá entendendo? E eu disse que um eu vou ter que fazer uma terapia, entrar dentro de um cockpit daqueles do piloto, a cabine de piloto, como tem aquele negócio que simula. E fazer uma, uma terapia para resolver esse negócio. Pronto, aí eu tô falando disso porque eu não sei se fosse, Eu ainda não falei muito não da minha vida profissional, mas eu já faz uns 20 anos que eu trabalho no meio médico, social e sobretudo na, na, na psiquiatria, no hospital psiquiátrico. Hoje eu parei um pouquinho, mas eu trabalho sem trabalhar. Depois eu vou contar essas histórias para vocês. É por isso que eu explico tudo pela psicologia. Pronto. Aí, pronto. Aqueles probleminhas, aqueles tics, aquelas maniazinhas, como a história do Yorguta ainda agora, e outras, né? Porque tem muitas. A gente é cheio disso, invadido. Pronto. Aí, funciona assim. Com a história daquelas instâncias psíquicas, psí psí como o id o Ego e o Super Ego. É bem fácil de compreender, eu nunca entendi isso não, sabe, mas agora já está entrando na minha cabeça. Eu fico ima fazendo imagens. <risos> e o nosso id, ele é nato. A gente nasce com o nosso id, com as nossas pulsões. E é lá onde mora o tal do princípio do prazer, né. Se lembra daquela música? O princípio do prazer. Voilà, ele mora aqui dentro, lá no ído o princípio do prazer. Aí depois tem o ego, né? Que fica controlando tudo isso para que não tenha conflito, para que pra, não pire, senão a gente pira. Se tem um que domina o outro, aí a gente fica pirado. Aí a vai lá ó, fazer parte daqui. Aí o ego. E o superego, o superego é lá onde tem aquela, o, o pobre do ego, ele fica controlando tudo isso, ele fica controlando o id, ele fica controlando o, o, o superego, né, que vai muito consultar na, nesse mundo exterior. O superego é aquele que, que pega as leis, a, a, quando a gente nasce a gente tem uma família, né, todos os princípios familiares, a educação que a gente recebeu da família, é, na escola, nas igrejas, para aqueles que gostam de religião. Pronto, a gente vai buscar, ele vai buscar tudo isso lá onde, num poço lá. Família, cultura, meio social. E vai fazer a censura de tudo isso, para que senão a gente pira, né? Como eu aviso. Pronto, aí o meu idinho, quando eu começo, quando eu, eu vou, por exemplo. No restaurante, os restaurantes mais chiques, da, de La Champs-Élysées a Paris, eu tô lá no Fouquetes, <risos> lá onde o cafezinho, cafezinho bem pequenininho, custa 8 euros, o cafezinho pequenininho, lá no, no Fouquetes. Você multiplica isso por 4, aí pronto, dá, dá em real o preço do cafezinho lá no Fouquetes. Aí eu tô lá no Fouquetes, né, super chique, só tem política, aqueles homens executivos, aquelas mulheres super chiques da moda, Aí, tô comendo, eu terminei de comer, passa a minha sobremesa, mas eu peço em um iogurte. Infelizmente, eu peço em um iogurte. Aí, meu idinho, que é lá onde tem meu prazer, ele me diz, magnólia tu lampe teu pote de iogurte, de porque se tu não lamber teu potezinho de iogurte, tu vai ficar insaciável, tu não vai, é como se tu não tivesse comido. Aí, o pobre do ego recebe a mensagem, Aí de merda, o um conflito, é um conflito interno na cabeça Aí o ego diz oh, lá, lá eu Tenho que resolver esse problema Aí ele vai consultar o meu super ego Porque aqui é o diabo Meu id é o diabinho e o meu super ego é meu anjo Vocês já viram aquelas imagens de desenho animado? Tem um personagem que está se perguntando O que é que eu vou fazer? Aí a imagem do diabo aparece assim Vum! Bem furtivo, né? dizendo, faça, faça, faça aquilo. Aí o anjinho vem bem furtivo assim, dizendo, não, não, não, não. Pronto, é exatamente isso que se passa nessas instâncias. <risos> Nesses conflitos, olha aí, Aí meu idinho tá, que me diz, ah, vai lamber o iogurte e meu ego vai consultar meu super ego, que vai olhar lá na minha na minha fonte de, de, de, de princípios de leis de moral lá nas minhas morais né? aí meu ego diz a meu meu ego meu super ego diz a meu ego não não é possível porque ela ela tem princípios magnólia aqui também humilha, é o meu aqui que a gente tá não pode tem só pessoas chiques é proibido de fazer isso é Le savoir-faire à la francesa, proíbe isso. <risos> Aí o meu pobrezinho do meu ego fica doidinho, sem saber o que fazer. Aí Magnolia decide de... de ela é sanfua, ela não liga nem por ego, nem super ego, nadinha disso. Ela diz, eu vou privilegiar meu prazer, porque... Pronto, não tenho, não devo nada a ninguém, vou privilegiar meu prazer. Aí, paf, ela é lambu e orgulho e vou voilà, lá, o que é que acontece nessas instâncias. Vocês entenderam agora essa história de id, ego, super ego. <risos> Pronto, só estava precisando de uma lição que eu dou a vocês. <risos> não, é, é complicado, eu sempre achei super complicado e eu sempre trabalhei nesse meio, sempre fiz estudo em relação a isso, mas não entra não, é complicado de entrar. Pronto, vai lá, vai lá, vai lá. E tudo isso, esses conflitos na cabeça da gente, você passa todo dia com um bocado de coisa. A gente vai tá sempre ali naquela fonte dos princípios familiares, sobretudo, e da, da, do meio social em que a gente vive. Bom, eu fico por aqui. <risos> Tchau! À bientôt.